tá de boa, tá de boa, ainda. Vou mandar um game família, relaxa. Mandar só um game relaxa. Ó, oh, Zezé, ele roubou meus bichinhos, né? Deixa eu smitar a catapa dele aqui antes, sapidão. Você viu que ele roubou meu bichinho de propósito, né? Pronto. Obrigado pela catapa. Dei pra ele morrer, né, família? Vamos deixar ele morrer ali. Lá dele. Tô tá achando que esse jogo é Zone, é segundo item, mano? Salve, que me manda salve, salve. do Arauto. Consiste em dar duas cabeçadas na cão. Tá doido, paizão. Acabamos de almoçar, beleza? Deus tem o melhor pra mim. Vou fazer uma vez aí, mano. Tá folgado o cara, hein? Toma. Deixa eu mostrar o prato antes aqui, galera. Se liga. Ó, arroz, feijão, três pedacinhos de almôndega. Aí tem alface e uns pedacinhos de tomate, beleza? Almoço do dia. Vamos almoçar. Vou deixar a cabecinha aqui e vambora. Vai lá. Ué, estão só me olhando? Que isso? Essa aí é cheia de brincadeira ela, é, hein, mano? Do bronze. Sem graça. Colomar que o monitor tá ligado, mas não saiu do bronze. E aí, galera? Dicas pro cara subir de ela aí, mesmo já ligando o monitor, mano. Mas você tem que saber que não dá pra ganhar tudo. Esse já é o primeiro passo. Acerta os botão. Noção de dano. Vira monochampion, acho que essa é a melhor, não tem como né Vira monochampion, mano Escolhe um campeão, o que você mais se diverte spama, spam, spam, spama até não aguentar mais Você vai ficar bom com ele, tá ligado? É isso, é Olha ah, lá o Lima, joga comigo que eu carrego Mas perder todas dá Mano, isso é verdade, hein velho? No LoL não dá pra você ganhar todas Mas perder todas dá Galera, Desica me contou uma notícia ontem Que parece que o Fortnite, mano Você não pode construir casa lá mais, tá ligado? Casa. os muros lá, né? Os negócios aí cogitou chamar nós para jogar e fazer um squad, mano. Que, que vocês acham mano? O pior que o game tá muito mais tipo assim, mano. Bora. Antes, se a pessoa não soubesse jogar, ela entrava e, e olhava os caras construindo, pô, que tava insta, tá ligado? É, não dá, não. Eu, eu, eu lembro quando eu joguei assim, eu vi aquele cara construindo aquele tanto de muro. Eu falei, não, mano, não dou conta, não, não é? Tá mas agora você tá entra todo mundo Arraio. só trocação de tiros de movimentação. Então, agora, então, Mano, é miragem Ah, é miragem, mano Pô, mas não tem uma outra arma Com outro sensor, não, mano Não abre, né, mano Uso o maçarico pra arrumar É sério que dá pra arrumar o tanque, véio? Eu tenho o um maçarico aqui Tava tá, dado pra você Ih, cara Tá vendo o maçarico aí, né que Ah, esse aqui era é no maçarico, né? É logo um lança-chama, assim, ó. Mas será que dá pra arrumar depois de quebrado aí não dá, né? Olha Tô ali o cara frente. ali, ó. Dei dano, dei dano. É no vermelho ali? É, né? Olha lá, dei dano também. Só em um. <risos> é muito forte. mas Não tem o que, que ele fazer, mano. Ele aqui. Aí. Embaixo de nós aqui. Ó. Embaixo, embaixo Mano, não tem o que fazer, velho. Ele também. Não tem o que fazer, já. Não, quebra ah, não. Tá... Ih, tem mais tá Cê, tem, o, cara ali. Esse não morreu ainda não. Os caras tá vivo, entra, pô. Entra, entra, Foi. Nice, treino, foi sim, sim, sim, sim, sim. sim aí também. Caralho, é broken, é broken, mano. Não tem como, véi. Eu como vi cara? mais um tiro. Bora. Bom dia, que Zichan poderia Boa. ouvir essa. Wands upon a in the west. Pera aí o um segundo, mano. Mas valeu pelo donate aí, hein. Nossa, que delícia que foi isso aqui, velho. Que isso? Caralho, família, é isso mesmo? Graças ao raid do Kenzie. E eu disse que eu ia fazer e eu fiz. Comprei uma rosinha. Eu vi, ela me marcou eu lá no Insta. Rosa, de tá vendo, mano? a Guerreiro aí. Acho que já tem um tempo, né? Deve ser uma semana aí. Fez questão de ir lá comprar uma rosa. Vamos ver mais. Aqui, Kenzie. Muito obrigada pelo ride que você me deu. Você me apresentou pessoas incríveis. Tá aqui, ó. De verdade, porque não me falaram que se era falso, se era de verdade. Ela é de verdade. Ela tem dúvida. A minha rosa, ela pode parecer não ser de verdade, beleza? Mas o valor dela é verdadeiro. Liter, ela é linda. Ah, ela tá falando a da dela, rosa, né? Deus do céu. E ela tá aqui na aguinha muito tempinho viu <risos> <E>, gente <risos> e é isso viu eu falei que eu ia comprar a rosa do Kenzo, não falei comprei Caramba! que Pode. existe molezinha né e tá buscando um né mas sem medo Salve Marquinhos, salve. Te encontrei no show com meu amigo JP. Te Era você, meu né? DP, que tu é é nós, porra. Valeu pela conversa e atenção, por na hora. nada, filha é lá. meu bombonzinho. Galera, aproveitar o gancho do Guerreiro que ele falou. Teve uma galera que me topou lá no show do Matuí, né? Quando eu fui no clube ontem também a galera topou lá também. Aí, mano, eu cobrei, galera. Na cara de pau, eu cobrei o sub de todos. Vocês acreditam? Cobrou o sub de todo mundo aí, depois, aí eu parei pra ver se depois eu falei Rapaz, eu sou cara de pau, hein, mano Eu parei pra pensar Se os caras chegavam pra trocar uma ideia Todos eles eu cobrei o sub, mano Aí eu pensei assim Pô, mas Falei, não, tem que ser assim mesmo, né Aí eu parei pra pensar Não, vai ter que ser assim mesmo, mano Eu já cheguei cobrando mesmo Os caras Falei, é isso mesmo, entendeu Meteu essa? Meti, mano Bora, mas ele ainda não tem item, tá ligado? Então dá <coughs> Dá pra caralho Ó, vou nele, se liga Posso ir? Se liga, se liga, se liga <risos> ah, não completei nele. Acertando o grebe o cara morre nisso. Bom dia Boa. Estou muito triste. Terminei um namorado de anos ontem. Mais um em família. Mais um hein galera. Eu acho que é a quinta pessoa terminando um relacionamento mano. Se aproxima de Deus, foca na academia e no desenvolvimento pessoal já era. Já era, agora você vai viver você, né Vida que segue, não tem muito o que fazer Sente a dor aí, né, fala que foi corno Vai beber cerveja, escuta sertanejo Pagode, manda a mensagem Da recaída, digita a mensagem Só que você apaga, você não vai ter a coragem de mandar Você vai e apaga a mensagem depois, né Acho que é isso, aí você vai lidando com a vida aí Vambora, segue o baile, né, galera, não tem como Mano, imagina Eu tento roubar o... Eu tentar roubar o baile Não, de um milho, mas não sei se Seria muito inteligente, não se eu sair vivo, eu tô feliz. Ah, que isso, mano. Olha essa zoia aí, velho. Fui ignorante, mano. Cheio de gracinha essa zoia aí também, mano. Tô, né? Mano, o frenético perguntou ali, ó, o, o Dedeck. Ele falou que esse final de semana uma menina me chamou pra ir no cinema. Tem alguma dica do que eu posso fazer e não fazer? Sim. Quer ajudar ele? Dedek? uma pipoca. Fica com... Aí divide a pipoca entre os dois. É quando as mãos se encostar, vocês se olham e dão um beijo. Pronto. Olá, olá. <risos>